Penetramos vasta anticâmara, cujas portas jamais eram trancadas, velando-se apenas o um ingresso no interior de cada uma com discretos reposteiros de suavíssimo tecido azul celeste. Silêncio impressionante continuou ali despertando nossa atenção, fazendo-nos julgar o nobre edifício imerso em solidão. Aroma delicado e sugestivo, no entanto, emprestava encanto indefinível a esse interior cheio de atrativos, onde luz docemente aloirada penetrava por ogivas graciosas e ingrinaldadas de rosas brancas. Ramalhetes das mesmas flores ornavam discretamente o recinto, deixando entrever o gosto feminino, inspirando a ornamentação. A um ângulo do salão, Destacamos uma como tribuna talhada em meia-lua. Uma senhora de idade indefinível ergueu-se imediatamente ao avistar-nos e, deixando aflorar nos lábios bondoso sorriso, saudava-nos com esta fórmula singular, enquanto caminhava em nossa direção, estendendo gentilmente a destra: Seja convosco a paz do divino mestre. Rosália apresentou-nos a ela amavelmente. Vos esperava, meus amigos. Irmão Teócrito comunicou-se comigo esta manhã, cientificando-me de vossa necessidade de esclarecimentos rápidos relativamente a este núcleo. Acompanhar-vos-ei eu mesma pelo interior do nosso albergue. Este recolhimento que a todos vós receberá um dia, pois ninguém há internado desta colônia, que deixe de passar sob seus umbrais. Era uma religiosa. Seu hábito nível, como esbatido por fosforescências de ouro pálido, que se diriam provindas da luz que se projetava sobre o aprazível recinto, era muito belo, assemelhando-se à túnica de uma virgem lendária, glorificada por poema sacro arrebatador. Não cogitei saber a que congregação religiosa pertenceria, quando na Terra, essa dama encantadora que agora, no mundo espiritual, nos surpreendia como funcionária de uma colônia auxiliar para a correção de suicidas, colaborando ao lado de ilustres iniciados das doutrinas secretas nos serviços da vinha do Senhor. Sei, porém, que... Honrando certamente o hábito humilde no desempenho de tarefas terrenas nobilitantes, eu havia agora sublimá-lo no além, no seio de congregação fraterna e modelar, onde merecia dirigir uma das mais importantes sessões, tal como a sessão do recolhimento, como fiel iniciada cristã que era. Gentil e bondosa, Convidava-nos a repousar por alguns instantes, oferecendo a cada um de nós, assim como a Rosália, uma das suas belas rosas, enquanto falava, risonha e simples como grácil menina. Na época em que vivi, reclusa e quieta, no convento de Santa Maria, no nosso exílio terreno, cultivava rosas em minhas horas de lazer, quando um ou outro enfermo não requisitava meus serviços para além dos muros que me insulavam. Foi esse o único passatempo que fruí no mundo das sombras durante minha última romagem nele realizada. Eu falava as rosas como as outras demais flores entendias, educavas, criavas como se o fizesse a seres pensantes muito queridos, divertia-me com elas e com elas confidenciava, depositando em suas corolas perfumosas as lágrimas que os infortúnios oriundos das desilusões e das saudades ternas me extraíam do coração. Na comunidade, não se permitia possuir sequer um animalzinho, um pássaro que fosse, nada que pudesse desviar o afeto e as atenções das reclusas dos deveres austeros a que eram obrigadas, ou da contemplação íntima a que se deveriam invariavelmente quedar, no intuito de alimpar caráter e sentimentos, para boa sintonização com os reflúvios divinos. Mesmas flores não eram para mim que cultivava, senão para a comunidade. Mas eu seguia as normas estatuídas por Francisco de Assis e estava certa de não haver nenhum mal em dedicar um pouco dos meus afetos também às mimosas flores que despontavam dos canteiros sob meus cuidados. Habituei-me a elas desde então. E não só não me impediram de harmonizar vibrações com os planos do amor e do bem, como até as continuo cultivando em plena intensidade da vida espiritual, sem jamais esquecê-las. Bem impressionado com os encantos que se desprendiam da virgem religiosa, Belarmino aventou uma interrogação, que reputei indiscreta e de muito mau gosto. Sim, sim. Disse ele. Vejo que continuais cultivando rosas nessas paragens do mundo invisível. Sinto-me, porém, confuso. É, pois, possível uma tal coisa, irmã? — Irmã Celestina, para vos servir, caro irmão Belarmino. Como assim? Não vedes aí as flores? Como não ser, então, possível? — Ah! Oh, e por que não se cultivariam flores no além-túmulo, se é aqui e não nos mundos materiais, que existe o verdadeiro padrão da vida, enriquecido a cada dia com os progressos de cada um de seus habitantes? Acaso existirá na Terra alguma coisa, no que concerne ao bem e ao belo, que não seja a pálida reminiscência conservada da pátria espiritual pelos precitos ali retidos? O fluido da vida que faz geminar as flores e plantas terrenas, perfumando-as, alindando-as, encantando-as, não é porventura o mesmo que fecunda e anima a quinta essência e suas derivações, das quais nos utilizamos nestas regiões? O artista divino que enfeitou a terra com tantos motivos galantes não é o mesmo, porventura, que vivifica e embeleza o universo todo? Agradecemos a dádiva vimosa, que parecia refulgir e vibrar, possuída de ignotos princípios magnéticos. Aspirávamos o aroma sutil que impregnava o salão, enquanto a interlocutora nos fazia passar a extensa galeria, sustida por colunatas majestosas. Dir-se-ia um claustro. De um lado e outro, Portas esculpidas em motivos clássicos hindus alinhavam-se. E, de cima, a mesma claridade fluida e doce, acendendo tonalidades aloiradas a cada passo infundindo confiança e alegria. Guiou-nos a gentil senhora a algumas daquelas portas e... Enquanto entrávamos, surpreendidos, verificávamos pertencerem a extensos dormitórios. esclarecia ela. Quando se positivam a necessidade e a época de o asilado desta colônia retornar ao aprendizado da carne, a fim de completar o compromisso da existência interrompida com o suicídio, Apresenta-se ele ao departamento de reencarnação, acompanhado dos mentores pelos quais vem sendo assistido e oferecendo as recomendações e autorizações necessárias, provenientes da chefia do departamento em que fez o estágio entre nós. No gabinete, pois, de irmão Demétrio, será encaminhado a esta sessão e aqui passará a residir como interno hospedamos-lo com afeto e satisfação, procurando tornar o estágio mais consolador e reanimador possível. Porquanto, geralmente, o suicídio é um triste a quem coisa alguma alegrará, um inconsolável que, sabendo que não tardará a voltar à arena terrestre em duríssimas condições, mais se angustia ao penetrar estes umbrais. Aqui se demorará enquanto durarem os preparativos para a grande caminhada. Suas apreensões, as meditações acerca do que passará futuramente, enclausurado novamente na vestimenta carnal, vão se dilatando a cada minuto decorrido, pois ele não ignora... Antes percebe com clareza o que o aguarda na arena em que deverá representar o heróico papel daquele que se deverá habilitar para a conquista de si mesmo, para os planos do verdadeiro bem. Tal estado de ansiedade, agravando-se a proporção que se vão formando os preparativos, torna-se verdadeiramente angustioso, provocando lágrimas frequentes de seus corações dilacerados pelo arrependimento, pelo temor, pelas saudades. Pois, desde o dia que um pretendente à reencarnação transpõe os umbrais do recolhimento, Despede-se da colônia ou do instituto, dos mestres que o instruíram, dos companheiros e amigos que ali adquiriu, só os reencontrando mais tarde, ao findar o exílio. É bem verdade que, uma vez reencarnado, não estará deste separado, tal como à primeira vista se poderia supor. Ao contrário continuará alvo das atenções de quantos por eles zelaram durante a internação na colônia, porquanto a permanência no plano físico não diminuirá o dever destes para com ele, nem estará, por isso, desligado dela. Poderá mesmo continuar a ser recebido aqui, aconselhado, instruído, Confortado por seus antigos mentores, graças ao sono do corpo físico, que lhe facultará relativa liberdade para tanto, e o fará necessariamente, pois não se desligou ainda de nossa tutela, está da mesma forma internado em nosso instituto, porque a reencarnação a que se submete, não é senão um dos recursos com que contamos para o trabalho de educação que se torna necessário para sua recuperação ao plano normal da marcha gloriosa para o progresso. Mas eles sabem que, uma vez de posse do pesado fardo de limo terrestre, já não serão tão lúcidos, esquecerão o convívio fraterno, as bemfazejas bênçãos da presença daqueles que lhes foram como anjos tutelares a enxugar-lhes as lágrimas da desgraça e, por isso, se angustiam e sofrem. Eu e meus auxiliares velaremos por eles aqui, no recolhimento, ajudando-os à readaptação às coisas da terra, despertando-lhes o gosto pela existência no seio generoso do planeta tão bem dotado pela sabedoria do Todo-Misericordioso, e que só os desvarios do homem tornaram inclemente e ingrato. Pois convém não esquecer que o suicida desencantou-se da permanência na sociedade terrena, ele a detesta e quisera afinar-se com outra que lhe falasse melhor aos anseios íntimos. Muitos, apavorados com as perspectivas das expiações, que só passam a conhecer minuciosamente depois que aqui são internados, Arrependem-se do intuito que traziam e, acovardados, pedem para dilatar um pouco mais a época do renascimento do que são atendidos. Em lágrimas, são reconduzidos, então, ao local de onde vieram e entregues a seus tutores locais, lá ficando sem outros progressos até que se decidam ao único recurso que lhes conferirá, com efeito, possibilidades de dias melhores a reencarnação uma vez aqui recolhidos porém não permanecerão inativos à espera de quem lhes prepare a moradia terrena do futuro com seus instrutores trabalham nos preparativos para o renascimento próprio Colaboram no exaustivo labor das pesquisas para a escolha dos genitores que melhor convenham à espécie de testemunhos que deverão apresentar à frente das leis sacrossantas que infringiram, porquanto, geralmente, os suicidas não reencarnam, para a expiação, nos círculos de afetos que lhes são mais caros, e sim fora deles. Estudam sob orientação dos guias missionários, a programação de suas atividades na Terra, aprendendo, numa espécie de aula prática, fornecida por meio de quadros inteligentes e movimentados, quais cenas teatrais ou cinematográficas, a desenvolvê-las, realizá-las, remediá-las, levá-las à finalidade heróica agindo com acerto e prudência. Viajam assiduamente à terra onde se demoram, sempre acompanhados de seus tutelares generosos, procurando orientar-se nos hábitos a que terão de se adaptar, conforme sejam os ambientes em que arrastarão a condenação vergonhosa que consigo levam, porquanto a eles mesmos convém que se resignem à situação, antes do ingresso no corpo carnal, para que não sintam demasiadamente ardente a mudança dos hábitos que a convivência conosco forneceu. E, depois das pesquisas ultimadas e escolhido o meio familiar em que ingressarão, demorar-se-ão ainda em torno dos futuros pais, procurando com eles se afinar, conhecê-los melhor, adaptarem-se aos seus modos, principalmente se couber como punição ou necessidade para o progresso, a difícil situação de aceitarem, para o renascimento, um meio hostil, onde existirão apenas, odiando-os no decorrer dos dias, inimigos de existências pretéritas, espíritos estranhos, indiferentes, portanto, aos infortúnios que os sacudirão. Quer dizer, minha irmã, que essas pesquisas a que vos referis... Perqueri eu, aproveitando pequena pausa da eloquente interlocutora. Movimentam-se em prol da procura de uma família, de um ambiente, de genitores principalmente, caridosos o bastante para concordarem em receber em seu seio um rebento estranho, que lhes será motivo de constantes preocupações, pois que condenado aos dolorosos testemunhos que acompanham a reencarnação de um suicida. Existem mesmo casos penosos, difíceis de serem resolvidos, meus amigos. E é quando, desgraçados como aqueles que vistes no manicômio, ficam aqui detidos no recolhimento, esperando que se lhes consigam genitores, pois, como sabeis, eles... Além de incapacitados para a colaboração com seus mentores, no tocante à causa própria, o estado que arrastam é de tal forma precário que, para o renascimento, só lhes permitirá a possibilidade de um invólucro material, entorpecido por achaques insolúveis, inacessível ao estado normal da criatura encarnada, constituindo angustiosa aprovação para os pais que os receberem. Consoante já foi explanado, perante vosso entendimento, muitos daqueles infelizes voltarão à vida planetária, ocupando corpos carnais paralíticos, dementes, possivelmente surdos-mudos, enfermos incuráveis, etc., etc., e apenas deverão planar em ambientes onde existam grandes provações a serem espiadas pelos pais. Então, seus guias e dedicados mentores estabelecem, com aqueles que têm possibilidade de se tornarem genitores e possuam débitos gravosos a solverem perante a divina justiça, comoventes convênios, acordos supremos como este que concordem em receber em seu seio aqueles desditosos como filhos e os amparem na via crucis da expiação, pois eles necessitam da reencarnação a fim de voltarem a sido do entorpecimento a que o suicídio os suicídios arrojou e, assim, melhorarem de situação que pratiquem pelo amor do Divino Cordeiro, imolado no alto do Calvário por muito amar os pecadores e desejar reavê-los para as aleluias da vida imortal, tão sagrada caridade, porque a suprema lei do amor ao próximo lhes conferirá o mérito da boa obra, favorecendo-lhes oportunidades dignificantes para realizações rápidas no plano da evolução para os estados compensadores e felizes. Que consentam em se tornarem temporariamente agentes da Legião de Maria, agasalhando em seu lar generosos pupilos seus, dos mais infelicitados pelo passado pecaminoso, até que finge a expiação necessária, a qual lhe sobrou da lição pavorosa do suicídio. Pois, determina lei que a caridade cubra uma multidão de pecados, e eles, genitores, que também faliram contra a supremacia da incorruptível lei, veriam muitos delitos levados à conta dessa sublime virtude que bem poderiam praticar, servindo aos sagrados desígnios do Criador. No entanto, meus amigos, se alguns bondosamente concordam em se desincumbirem da honrosa com a amarga tarefa, outros existem que as rejeitam, preferindo reparar as próprias faltas até o último seitiu, a contribuírem com seus préstimos para que um destes infelizes repare a consequência do gesto macabro que preferiu, sob um teto amoroso e honradamente constituído não se sentindo a isso obrigados por lei preferem as asperezas das próprias provações ao lado de prole sadia e graciosa a suavização das penas, com a concessão de oportunidades generosas e compensadoras, sob a condição de exercerem a sublime caridade de se prestarem à paternidade de pequenos monstrengos e anormais, que só lhes acarretariam desgostos e inquietações. E como, pois, reencarnarão esses miseráveis companheiros de desgraça, ó Deus do céu, como nós reencarnaremos, então, nós, a quem tudo faltará, até mesmo paz? Inquiri, impressionado e ansioso, lembrando-me de que eu voltaria o corpo certamente cego, Mário sem as mãos, Belarmeno enfermiço e infeliz de Gilberto, obtereis novos informes na sessão de pesquisas, meus caros irmãos. Por agora, porém.